Olá, meu nome é Thaís Medeiros, nasci em Londrina, já morei em locais como Maringá e Curitiba, sou graduada na UEL em 2008 em Medicina Veterinária e escolhi trabalhar em Londrina porque é uma cidade que necessita de um serviço de qualidade em atendimento 24 horas e uma clínica veterinária com atendimento diferenciado. Por isso, meu negócio é Londrina.